Fala, meu povo, que eu amo leuas determinadas, guerreiras! Hoje vamos aprender como colocar um square junto com o outro. Fazer essa junção aqui que todos vocês precisam saber fazer para confeccionar algumas peças aqui do canal. Vamos lá! Eu tenho dois square aqui. A proposta é colocar esse aqui e esse aqui. Eu gosto muito de começar unindo os square. Que ficam soltos. E depois unir a peça principal. Você vai pegar o avesso da peça. Avesso, pronto. O avesso dessa e o avesso dessa. E vai colocar assim. Frente com frente e avesso pro lado de fora. E você vai começar costurando dessa forma. Pegando aqui. E aí, você vai dar um nozinho. Aqui após o nozinho, você já pode esconder a linha tranquilamente. É só você costurar e ir escondendo a linha, assim, conforme eu vou fazer. Olha! Que legal, né? Então, você já ameniza aí o trabalho do acabamento fazendo dessa forma. É importante que você faça todo o seu square de forma correta, porque todos os pontos, quando você for costurar, vai bater certinho. E não vai ficar nada assim, muito estranho, parecendo que aquele ponto não é referente àquela posição que você tá colocando, entende? Então, fique bem atenta quanto a isso. Qual é a proposta aqui? Unir mesmo com essa agulha. Essa agulha você encontra em armarinho, ela chama agulha de alfaiate. Agulha de alfaiate? É isso mesmo. Vou colocar na descrição, me deu uma dúvida agora. Mas é isso mesmo. E aí, você vai pegar aqui, ó. Vou aproximar bastante pra vocês perceberem. Tá vendo? E aí, vai costurando, costurando. Ai, gente, é um trabalho tão gostoso, de verdade. Você faz isso aqui sentada, assistindo um filme, um conteúdo, um aprendizado, um estudo. E eu gosto muito de estudar, acredite, fazendo crochê. É muito bom. Estudo sobre empreendedorismo, assim. Se você ainda não me conhece... Eu não me apresentei no início, mas eu sou a Paula Tavares, e você também pode me seguir pelo Instagram, Paula oficial. É muito rápido, ó. Aí, chegando aqui, eu vou abrir pra vocês perceberem como é que fica, tá vendo? Legal. E chegando aqui, eu botei nenhum um ponto errado, mas a gente vai concluir aqui. E vamos dar um lãozinho. Então, eu corto aqui, faço o arremate dessa linha... Isso aqui você também pode juntar. Quando você for juntar outra peça aqui, ó, você pode já fazer o acabamento. Então, agora que você uniu essas duas peças, você vai unir aqui e aqui. Eu vou começar fazendo daqui, porque eu quero que vocês é, fiquem atentas a essa parte aqui que é importante de ser falar. Então, eu vou pegar o avesso da peça junto com o avesso daqui e vou começar dessa ponta aqui, ó. Olha uma pontinha que você já pode trabalhar. Por isso que eu não gosto de fazer os arremates dessa linha, porque você pode esconder melhor ela quando ainda tá um pouco grande na hora do acabamento. Então, não se preocupe tanto com essas linhas que ficam soltas, ó. Essas duas, eu vou aqui fazer já o acabamento escondendo. Então, você otimiza o seu tempo, não fica gastando seu tempo aqui na questão de fazer logo o acabamento. Deixa tudo pro final, que aí você já pode esconder essa linha tranquilamente. Quando você se der, aí por percebida, já terminou fazendo quase todos os, os arremates, escondendo essa linha. Eu vou concluir até essa ponta aqui e volto pra vocês visualizarem. Prontinho. Tô chegando agora aqui na parte que eu vou unir, certo? E aí, nós vamos pegar pelo avesso também. E vamos agora fazer dessa forma. Essa parte aqui, que já é outro square, eu vou passar a minha linha e vou pegar aqui, ó. Veja uma coisa, como começa, tá vendo? Você já une esse square ao outro. Então, agora, você vai trabalhar o avesso, dessa lateral. Como é que você faz? Você pega a sua agulha, coloca aqui no avesso e vira essa peça... E começa a tecer, assim, o um fechamento desse square. Dessa forma. Prontinho, agora é só você concluir. Já sabe como se faz esse fechamento. E é só você fazer toda essa parte aqui. Eu vou concluir toda essa montagem desses square, para que vocês possam ver o resultado. No próximo vídeo, eu aguardo vocês na quinta-feira ensinando como fazer esse cropped juntamente com uma peça de reutilização de vestido. Eu tenho um vestido, então eu vou ensinar vocês como fazer esse cropped juntamente com um tecido que eu vou reutilizar de um vestido. Vai ser super show! Eu te aguardo lá na quinta-feira. Beijos!